O Guru sempre me disse Pra eu sair da Matrix Me vendeu esquisitices Pra eu sair da Matrix Eu comprei tantas dolices, Pra eu sair da Matrix Eu vivi neste fetiche Pra eu sair da Matrix O Guru sempre me disse Pra eu sair da Matrix Me vendeu esquisitices Pra eu sair da Matrix Eu comprei tantas tolices Pra eu sair da Matrix Acreditei neste fetiche Pra eu sair da Matrix E o guru disse Saia da Matrix, saia da Matrix Saia deste mundo que te esmola Saia da Matrix, saia da Matrix paga a mensalidade, venha fazer ioga Saia da Matrix, saia da Matrix Você deve buscar a iluminação Saia da Matrix, saia da Matrix Paga a mensalidade, eu aceito o cartão Saia da Matrix, saia da Matrix a minha Kundalini é financeira Saia da Matrix, saia da Matrix Eu abro o seu chakra e você sua carteira Saia da Matrix, saia da Matrix Tem que praticar o desapego, Saia da Matrix, saia da Matrix Saia da Matrix, que eu fico com seu dinheiro O guru sempre me disse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 Saia da Matrix, saia deste mundo que te escola. Saia da Matrix, saia da Matrix Pague a mensalidade, venha fazer yoga Saia da Matrix, saia da Matrix Você deve buscar a iluminação Saia da Matrix, saia da Matrix Pague a mensalidade, eu aceito o cartão Saia da Matrix, saia da Matrix A minha é Kundalini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 me mostraram o transcendental Mas só quiseram Pegar o meu, o meu material Eles prometeram Revelar a tal da transcendência Mas só quiseram Vampirizar a minha imanência Eles prometeram Me mostraram o transcendental Mas só quiseram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 da